Qual o nível que você está remediando a sua vida? né? Remediando, empurrando com a barriga, procrastinando, né? É, se distanciando do seu propósito. Quanto tempo você você passa durante o dia com pensamentos inúteis que só servem para baixar a sua vibração? Então, esse trabalho que eu faço, gente, não é um trabalho de passar a mão na cabeça das pessoas, dizer, ah, mas que pena que você está assim, não. Eu vou dizer é que se você continuar numa postura de vítima você é uma pessoa que não tem jeito. É exatamente o que eu aprendi com Bert Hellman. Você não tem jeito. Então eu não vou passar a mão na sua cabeça porque eu não tô aqui para enganar as pessoas. Tô aqui para dizer olha o caminho de transformação. Ele é simples, mas ele não é fácil. Porque ele requer coragem de se transformar. E a transformação ela dói. Ah dói sim, dói sim. Mas ela dói como um parto que está nascendo. Uma pessoa que está em transformação, né? uma pessoa que está em transformação, ela está num processo também de expansão da sua consciência.